Olá, eu hoje vou-vos ensinar a tirar fotos sozinhas nas férias. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que equipamento é que têm e como usá-lo da melhor forma. Em relação ao equipamento, a única coisa que eu usei para tirar as minhas fotos foi o meu telemóvel. Para usar o telemóvel usei o temperatador, mas também utilizei o comando, o comando é uma coisa assim, custa mais ou menos 1 euro no ebay, por isso mesmo muito barato, mas se vocês não quiserem comprar ou se não tiverem podem usar o temporizador que funciona na mesma Tenho também um tripé para colocar no meu telemóvel, este tripé que eu tenho usado eu adoro porque ele é super super maleável e dá para vocês colocarem em qualquer espaço, até podem colocar numas grátis e enrolá-lo todo à volta e é incrível, eu gosto muito dele, penso que comprei na Fnac, mas sei que no Ebay existem muito mais baratos. E uso este adaptador para colocar o meu telemóvel, tanto na horizontal como na vertical. E este adaptador funciona mesmo muito bem e existem vários, vários, vários. Por exemplo, aqueles que vocês veem nos selfie sticks, também funcionam muito bem para este tipo de tripé. Para este tripé eu também usei a minha câmera fotográfica compacta, a minha McKinnon G7X Mark e, e é muito bom ter uma máquina compacta para tirar umas fotos que precisem um bocadinho de mais edição, ou seja, eu tiro fotos em RAW e depois se precisar de editar um bocadinho o céu ou algumas cores, eu uso esta câmera que estou a utilizar agora, que é a câmera compacta, para conseguir editar ao máximo o que eu quero. E por fim, tenho a minha GoPro, que dá sempre jeito para colocar em sítios estratégicos para ninguém ver que eu estou a tirar fotos, por isso é uma coisa mesmo minúscula, ninguém nota que eu estou a tirar fotos, por isso aconselho-vos imenso, vocês terem assim um aparelhinho pequenino e discreto e é super querido, eu gosto mesmo de tê -lo por isso de equipamento é só isso que eu tenho a segunda coisa que vocês têm que fazer é ver o espaço e explorar o espaço o máximo possível e para isso vocês têm que pensar em três coisas a primeira coisa é se o fundo do espaço onde vocês estão ou se as cores do espaço em que vocês estão fazem sentido para o vosso vídeo porque há muita gente que tem feeds azuis feeds assim um bocadinho mais escuros, mais claros e vocês têm que gastar o menos tempo possível a tirar fotos para ninguém vos apanhar que sei que muita gente tem vergonha por isso, não tirem fotos num em que não fique tão bem no vosso feed, porque vão perder tempo. Se eu tirasse aqui uma foto, se calhar não era o melhor para o meu feed, mas se eu adicionasse um bocadinho de azul, talvez funcionaria bem melhor. Fotos para mim com azuis e cores mais quentes são das melhores cores para o meu feed, por isso tenham isso em atenção quando tiverem a explorar o espaço, que assim não perdem tanto tempo à procura de uma boa foto. Outra coisa que vocês têm que pensar é, a que horas é que o espaço vai estar vazio? Como vocês estão a ver, eu neste momento estou aqui sozinha a filmar para vocês. Ali daquele meu lado tem mais gente, mas eu sei que este espaço não tem ninguém a esta hora e sei que a piscina não tem ninguém a partir de uma certa altura, por isso explorem o espaço e vejam a que horas é que vocês conseguem ter espaço livre só para vocês, para não passarem vergonhas. E outra coisa que vocês têm que pensar ao explorar o espaço é tem alguma forma de fazer um tripé natural. Por exemplo, esta foto eu coloquei-me num muro e paralelo a esse muro tinha um exatamente igual, por isso que eu fiz foi colocar o meu tripé e a minha câmara nesse muro e como vocês estão a ver, ali fica a minha câmara e aqui estava eu e vocês têm que encontrar uma forma de arranjar um suporte porque não vão ter ninguém para vos tirar a foto. Neste caso, eu queria tirar fotos à bolonvilha e tinha um chapéu de sol mesmo à minha beira, por isso o que eu fiz foi colocar a câmera em cima do chapéu de sol e, como vocês estão a ver, funcionou mesmo bem. Por isso, vocês têm que procurar sítios onde vocês podem colocar o vosso telemóvel, o vosso adaptador, o vosso tripé, por isso, aquela árvore dá para colocar o vosso telemóvel, dá para colocar o vosso telemóvel aqui nesta cadeira. Inventem o mais possível, sejam o mais criativos possível. E depois é só tirar as fotos. Nesta primeira foto eu vi esta janela logo quando cheguei ao quarto e tive mesmo que tirar uma foto porque a mobília era super super querida, mas eu não tinha ninguém que me tirasse a foto, ou não queria e não conseguia ter ninguém ao meu nível, por isso que eu fiz foi colocar a mozinha de cabeceira em cima da minha cama e colocar o meu telemóvel com o tripé em cima da mozinha de cabeceira e ficou mesmo ao nível certo, por isso sejam criativos que resulta sempre. Uma foto que eu tirei muito, muito simples, que foi uma foto no espelho, foi a que teve mais likes das fotos que eu pus nas férias. Neste momento ainda só tenho três mas esta foi a que teve mais likes. Por isso, se vocês tiverem uma foto simples que gostam, publiquem na mesma, porque quem sabe os hostilhas também gostam mesmo, mesmo muito. Para esta foto eu coloquei o meu tripé no braço da cadeira que está à minha frente e vocês viram que fica incrível, parece que alguém me tirou a foto. E eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito desta foto. Da vista da piscina eu consegui ver o hotel, ver... A parte inicial do hotel. Eu queria deixar esta foto aqui só para vos mostrar que vocês não precisam estar sempre a tirar fotos de vocês mesmos, vocês podem tirar fotos de objetos, de paisagens, de flores, são fotos sempre muito bonitas, por isso não se limitem tanto a tirar fotos só de vocês e tirem de outras coisas que vocês vão ver que o mundo é mesmo muito bonito e vale a pena tirar essas fotos. Do outro lado da janela nós tínhamos então esta varandinha e eu decidi tirar uma foto aqui porque tem as bugavilhas e tem esta mobília do jardim que é mesmo gira. Eu estou sempre a para me dar as melhores dicas de redes sociais, por isso queria tirar uma foto que mostrasse um bocadinho isso e eu a estudar para vocês. Esta foto vocês já viram e eu a tirar, mas eu aproveitei o pôr de sol e achei que ia ficar mesmo bonito com o um azul do céu e com o pôr -de sol, por isso decidi tirar esta foto e como vocês viram usei um suporte com aspas que era o muro que está à minha frente e resultou mesmo muito bem. Como vocês já devem ter reparado por todas estas fotos, não usei maquilhagem e tenho ali a minha pisadura. Mas pronto, não usei maquilhagem e não quis nem editar no Photoshop a pisadura, porque aconteceu e faz parte agora da minha vida. <risos> Uma coisa que eu vos queria mostrar é que eu fiz um suporte num troco de mar com um tripé e tirei algumas fotos e também tirei estas aqui que vocês estão a ver agora a foto anterior usei o telemóvel e essa foto usei a minha GoPro. É só para vos dar um bocadinho de motivação, porque se vocês não tiverem alguém para mostrar fotos, vocês até podem pedir a uma árvore para ajudar a tirar a foto, por isso nunca desmotiva. Como vocês já devem ter imaginado, imaginar, eu disse que já sabia a que horas é que a piscina estava vazia, por isso tirei dois, dois pares de fotos. A primeira foi a subir e sentada nas escadinhas e a outra foi uma foto muito normal em que estava só na piscina, só para mim, e as fotos ficam sempre muito bem, eu adoro azul no meu feed, por isso acho que ficou perfeito. Dentro do quarto tirei mais dois pares de fotos, a primeira foto foi sentada na cama, eu coloquei novamente a mesinha de cabeceira em cima da outra mesinha, porque assim parece que foi tirado por outra pessoa e dá-me um bocadinho mais de altura na câmera, que era o que eu precisava, e depois tirei fotos só de feed de pé e acho que voltaram bastante bem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês consigam ganhar motivação para tirar muitas fotos e é isso. Vemos no próximo.